Tony Alvord, youtuber Cantora, Pitch Com seu primeiro álbum Admirável Chip O... Oh, cadê? O... Oh, novo Pitch vem mudando desde 2003 do começo da sua carreira 2003 Cantora do Nordeste, da Bahia um estado também onde é perto de Alagoas. Ela tem a fama por música que mexe com seu público do norte a sul do Brasil, Rock Hardcore, uma cantora, uma cantora que já foi um clássico do Brasil. Tem fãs internacionais e de alto nível. E até amamos Pete por uma música como Nosso Estante ou Equalize. Mas ela é rock na brasa, tem também seu DVD Desconcerto Que também é um dos clássicos, um dos melhores que eu acho, tem até uma data 6 do 7 do 7, acho que 2007 Traje rock fino E também ela é... Um, embora tenha seus clipes na internet é, Eu adoro E Ninguém é de Ninguém Uma prova do status, eu adoro os clipes da Pitty na internet é apenas pense, fale, compre e beba. É música com refrão. Que é de melhor que novo. Em suma, sabemos que a frase é rock é bom. E eu e Pete gostamos. Mas o máximo, tentar, sabe? A genialidade dela é tanta que até eu, youtuber, Sony Alvaro. Só por hoje não quero mais te ver. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. É a frase da música na sua instante, que é algo que eu tento fazer, depois de ficar pit Só. É uma hashtag, talvez até um comentário, onde você expressa o que você sente por uma música. Como por exemplo na Quem Vai Queimar. Eu acho que é mais sobre o feminismo. Eu acho que é mais sobre a humanidade. Sobre as sensações ou algo assim. E também tem um exemplo. Admiral novo É sobre. não é sobre o livro. Mas, sociedade moderna e até hoje. Pense, fale, compre, beba. E só. Youtuber, Sony Albor. Tube. Obrigado.